A Mãe Luar ganhou uma nova rampagem também, também é regravação. É, ela é um rock nacional, é uma mistura de, também de, de ritmos. Ela puxa mais para um, um rock no 60, misturado com algumas coisas do um rock gótico, pela marcante presença dos violinos, que eu gosto muito sempre em música. Acho que não, não há som que se compare para preencher o espaço de uma música como o do violino. Não só, também todas as cordas clássicas. Mas é, ela ficou um pouco mais puxada no ritmo, nessa regravação Mas a essência dela não se perdeu né? Ela também ganhou essa impostação mais lírica, mais tocada para lírico Não que eu seja um cantor lírico Mas uma impostação de voz um pouco mais puxada para isso E agora ela tem um novo espaço, um novo lugar nesse disco, no né, Coisas da Vida é, De fato, algum, foram gravadas várias músicas para esse disco mas algumas, de repente, não era o momento delas e aí, por isso, optei por não colocar nesse disco. Mãe Luara, eu acho que definitivamente era o momento dela, eu acho que era a hora dela voltar. Diferente do que o que ela era, ela era bem diferente, bem diferente mesmo. E ganhou um novo arranjo, ganhou uma nova roupagem, ganhou uma nova vestimenta, ganhou uma nova impostação de voz pra voltar pra esse disco, pra ter um espaço nesse disco. É, eu acho que de todas ela se destacou, foi uma das primeiras a ser masterizada do disco. E assim que eu a ouvi, eu falei, essa vai ficar, essa fica né, nessa composição final de como o disco vai chegar ao público. E muita gente não sabe, parece que é fácil esse disco né? É, acho que é fácil, mas não é. Não é, você faz quase 30 arranjos, 20 e tantos arranjos, grava 20 e tantas músicas, pra no final você, passando por uma peneira, peneira, peneira, peneira até você chegar ao formato final, então o público só vem ali, embaladinho, bonitinho, prontinho, fazer download na internet também, mas não vê todo esse trabalho que tem por te trás, e que é muito exaustivo. Né? Também foi um pouco de loucura da minha parte fazer dois discos no mesmo ano, isso eu confesso que foi mesmo, porque um disco já é muito exaustivo, é uma média de um mês por aí de trabalho intenso, uma média de 12 a 13 horas de trabalho por dia durante 30 dias, então é bem puxado mesmo. E em janeiro eu já tinha feito isso, final de dezembro do ano passado, início desse ano em janeiro, pra lançar o especial. E aí, em virtude de estar comemorando 10 anos da carreira de compositor, e também pela necessidade talvez de um ócio criativo, eu decidi fazer outro disco, juntando mais algumas regravações, mais algumas músicas, pra compor aí o assim, Coisas da Vida, o segundo disco no mesmo ano, pra realmente ser um ano marcado por comemorações desses 10 anos de carreira. Mas fica bastante exaustivo mesmo lançar dois discos no mesmo ano, é uma coisa realmente esgotante. Mas não é impossível, tanto não é impossível que estão aí os dois discos. Mas hoje eu não me arriscaria de novo a fazer dois discos no mesmo ano. Eu acho que precisa de tempo para amadurecer a próxima obra, e esse tempo foi um pouco curto nesse disco. Mas mesmo assim eu gosto muito do resultado, apesar de... Dessa carga exaustiva. Então, foi dezembro e janeiro para lançar especial, maio e junho para lançar é, Coisas da Vida. Então esse trabalho também é o público muitas vezes não vem nem desconfia do quanto é exaustivo. Né? Mas o que vale a pena, o que compensa, o que revigora todo esse lançaço é ver a obra pronta. Isso é a melhor sensação do mundo. Não, não tem o que se compare. Então vale a pena você ter esse trabalho todo que o público não vê para poder oferecer um trabalho no qual você realmente acredita e que tem essa essa qualidade que eu vejo na, na, nas músicas. Enfim, e... Mãe no tinha o seu espaço nesse disco, definitivamente, por isso é que está aí, né? Senão, se eu não acreditasse tanto no potencial dessa nova versão, não estaria nesse disco. Ela realmente mereceu esse espaço né, no disco. Para escolher as músicas que vão para um disco, o único critério que se usa realmente, que eu uso pelo menos, é o ouvido. É o ouvido. Se no meu ouvido aquilo me envolve, me emociona, ou me enfim, mexe realmente por dentro quando você ouve. Essa música tá no disco, sem dúvida. Agora, quando você ouve a música, tá faltando, sabe? É mais ou menos como cozinha. Se você prova o tempero, e tá faltando alguma coisa? Às vezes você não tem tempo de pegar aquela que tá faltando alguma coisa e pôr o tempero extra. Então, você faz outra receita que realmente, ou escolhe outra receita que já tá ali, que tá pronto. Foi o que aconteceu com o meu ar, definitivamente. Ela estava com o tempero no ponto. A letra tem muito de mãe tem muito do, do meu contato mesmo com as culturas pagãs mais antigas. Né? Tem sim, tem muito a ver, se volta ao natural também, tem essa coesão com o restante do disco, essa harmonia. E vem consagrar isso mesmo, que já era a teoria dos gregos, a teoria da, dos vulcanos, né? das bruxas antigas, de que nós temos esse contato, com os quatro elementos fundamentais da vida, não só eles, mas que eles estão presentes em, em muitas coisas, estão. Então é, vem consagrar isso também, o contato com a natureza, o respeito à natureza, que são praticados em todas as, eram praticados nessas culturas, algumas preservam isso, outras não... A nossa cultura ocidental de hoje em dia não preserva nada essa, esse respeito à natureza, pelo contrário, é a última coisa que a gente vê, respeito aos animais, respeito à natureza, enfim, né? Hoje em dia a gente não tem respeito nem ao próximo, então por isso essa música também. A esperança que a água fez germinar.